Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar umas comprinhas que eu fiz, coisinhas de casa Tem, co... tem coisa de maquiagem, tem, tem produtos para uso pessoal, tem dica Muita dica legal, tá? Então olha, não saia daí, continue assistindo vídeo de comprinhas Vem, vem, vem, vem, vem Antes de começar a mostrar as comprinhas, queria dizer o seguinte, se você ainda não é inscrita no canal Mulher Mais de 40, faz o quê? Se inscreva no canal, clicando nessa caixa que você tá vendo escrito inscreva-se, clica nela e já faz parte do canal Mulher Mais de 40. Se você gosta de vídeo de comprinhas, não deixa de dar o seu gostei aqui embaixo para me ajudar a divulgar o canal, tá bom? Então vem, vamos dar uma olhadinha no que foi que eu comprei e quais são as dicas que eu tenho pra você. Eu vou começar mostrando pra vocês ah, uma comprinha que eu fiz que é mais uma opção, tá? Eu vou falar sobre esse pincel aqui, que é um pincel, assim, super prático, super útil para quem gosta de estar tá sempre usando corretivo, tá? Existem N opções no mercado, tem língua de gato, tem esponjinha, tem tanta opção e essa é mais uma opção, tá? Então, assim, esse aqui é o pincel cabuque cônico então é mais uma opção para você que tá sempre usando corretivo ele é super prático como os outros também são práticos mas aí assim é sempre mais uma opção que a gente tem e o mais legal também é que essa marca aqui que é a Macrilan, é muito boa ela é muito boa tá você tem excelentes pincéis que não deixam a desejar então eles são firmes as cerdas não soltam, você pode lavar, lavar, lavar, lavar e ó, uso ele profissionalmente. Não tem nada a reclamar. E aí eu estou começando a pensar em algumas, alguns pincéis da Vult. E um deles que eu estava procurando muito, muito, muito, muito, muito e eu consegui encontrar foi esse aqui, que na verdade ele é 3 em 1, né? É um pincel 3 em 1. Então o que, é que a gente tem? A gente tem a escovinha. A gente tem o pente, que esse pente aqui, aí vai uma dica pra você, preste atenção, dica, gente. Ó, você passou aquela máscara de cílios que você não gosta muito dela porque ela embola. Sabe o que você faz? Sabe o que você faz? preste atenção. Você passa a máscara, aquela nojenta, que embola tudo... Não espera secar, vem com esse pentinho e ó, Pentei os cílios, fofa, faz que dá certo. Faz que dá certo, depois me conta, beleza? Bom, aqui também, além dessas duas aqui, ainda tem ó, a escovinha pra gente acertar. Então, super prático, três em um. Muito, muito bom. Agora eu vou passar para coisinhas que a gente compra pra gente, mimos, fofuras que a gente precisa. Eu sou designer de sobrancelhas e às vezes, tenho, às vezes alguém me pergunta, Silvia, o que, que você indica? É, o que, que você usa para tirar sobrancelhas e tal? Então assim, tem uma opção que é uma chamada pinça agulha. Tem que ter muito cuidado com essa pinça agulha. Ela é para uso, para quem realmente conhece, mas ela faz uma grande diferença na hora de tirar os pelos. Por quê? Porque a pinça agulha, eu estou tirando ela aqui da caixinha, ela tem que ter até essa proteção, tá? Super importante. Essa pinça agulha, o nome é isso mesmo que você está pensando. É uma agulha aqui, só que ela é tão fininha e ela encosta assim, né? Então, ó, é como se fosse isso aqui. Só que a ponta dela é bem fininha. Pra quê? Pra pegar aqueles fios que a gente fica assim, bem fininho. Então, olha isso, gente. Olha, dá um close no perigo que é isso aqui. Funciona muito bem, tá? Mas tem que saber usar. Isso aqui a gente tira realmente os pelos. Na hora que você aperta, ela só aqui ela encosta. Então... Se você tem aquela sobrancelha que tem vários pelinhos fininhos, só essa vai dar jeito. Foi uma aquisição que não foi muito cara. Ela custou 7,68. Da macrilan. O outro produto que eu comprei e que vai ser uma dica. Agora é dica. Gente, anota papel e caneta na mão. Pegou? Então vou dar essa dica. É o seguinte. Eu tenho aqui um borrifador vazio, tá? É um borrifador. Ai Silvia, que dica é essa? Não, não tem nada de ridícula, tá? Esse borrifador custou 2 dois reais, 2,90, dois, dois, tá? Então, é um borrifador vazio, pra que que eu quero um borrifador vazio? Você não tem noção da quantidade de coisas que ele é útil. Primeiro, você faz unha um em casa, se você faz a sua unha em casa e gosta de deixar a unha mergulhada no potinho, pensa que ao invés de você botar aquele potinho, por que você não usa isso aqui e borrifa água? Hum? Passa aquele cremezinho né, de amolecedor de cutícula e ó, uma utilidade. A segunda utilidade que eu uso também muito, to, limpei a, a, o meu rosto, tirei a maquiagem, por exemplo... Tirei a maquiagem com lenço umedecido, peguei aqui água, já deu uma amolecida do que eu tenho. Pego um, um algodão com alguma loção de limpeza, passo, pego a água. Eu não preciso usar só a minha água termal para fazer isso, eu posso deixar a minha água termal para finalizar o meu rosto. Agora eu posso usar a água para fazer... Toda essa limpeza ia ajudar na remoção da maquiagem, porque a maquiagem ela entranha nos poros. Então, na hora que você borrifa, você amolece essa, essa maquiagem e facilita a remoção. Uma outra coisa que também funciona muito pra mim, e eu tenho até um outro borrifador, é o seguinte. eu é, Pra quem usa cabelo cacheado e acha que aquele creme de pentear é muito... tem creme que é muito grosso. Então o que, que eu faço? Eu coloco metade, um, um terço do creme e o restante de água. Sacudo e borrifo no cabelo. Então isso, quando eu usava cabelo cacheado, era muito útil pra mim. Por quê? Não dava aquele aspecto de cabelo duro, né? Aquele cheio de creme parado. E quando eu borrifava, eu levantava os pedaços do cabelo e ia colocando em todas as camadas dele. Então ficava... Tudo muito natural, né? E com meus cachinhos todos domados e aquilo tudo no lugar. Então, assim, tem muita utilidade um vidrinho singelo, simplório, que custa R$ 2,90, mas que tem muita funcionalidade. Isso que eu tô pensando aqui agora, que é o que eu uso no meu dia a dia, mas você vai aí pensar, você vai ver que tem várias utilidades. Outro produto que eu acho super importante para quem faz depilação em casa, seja cera, seja gilete, seja aparelho, aquele aparelho elétrico tipo Satinelli. Todas as formas que você tem que agridem a pele na remoção do pelo, é importante você acalmar essa pele. Não é algo que você... Ah, é bobagem, faz diferença. Eu já tinha escutado muito falar sobre esse produto aqui. Que é esse produto aqui da marca Bela. E eu fiquei super curiosa em usar. É um gel corporal camomila, calma, hidrata a pele, com calêndula e com freio. Não tem álcool. Uma esteticista tinha me falado que valia muito a pena. Eu fiquei super curiosa. E aí eu comprei por R$10,90. O preço foi muito legal. Aqui tem todos os preços. Olha, R$10,90... 2,90 do frasco e o eu e aqui sete e pouquinho da da pinça. Bom, outro produto que eu acho que eu comprei muito bem, né? Eu fiz uma boa compra. É esse sabonete aqui, esse potão de sabonete da Marrogane. Esse aqui é a a fragrância, tá? English Rose. Ele tem 1, 200 ml. É sabonete líquido que não acaba mais. Não sei se vocês conhecem, mas a Marrogane, ela tem, ela é famosa por frascos lindos. É, é algo que enfeita e embeleza o nosso banheiro. Às vezes você não tem coragem de pegar aquele frasco novinho que acabou o sabonete e jogar fora. O que, que você quer? Você quer aproveitar aquele frasco. Então a Marrogane vende. A, a, o sabonete em refil, tá? Então só que ela só vende nesse tantão assim, custa 68 reais. E para finalizar, comprinhas de casa. Eu e meu marido adoramos comprinhas de casa. A gente curte demais tudo isso Toda vez que a gente consegue assim, né, uma promoção, um preço bom A gente dá um pulinho lá na Spice e faz a festa Eu tava precisando de um potinho pra colocar o tempero que eu ganhei E eu queria botar num, num potinho assim bem hermeticamente fechado, mas nada muito grande Então fui lá na Spice e tinha esse potinho muito fofo e super vedado então assim, vai do tamanho ideal Do jeitinho que eu, que, que eu quero Aí ele tem aqui o um emborrachado Eu achei na cor preta Queria um detalhe azul Porque minha cozinha tem uns detalhezinhos azul Mas preto está valendo Então olha, super vedadinho Esse potinho aqui custou R$19. Bom, a gente sabe que mulher mais de 40 também tem culinária. Às vezes eu quero fazer umas fotos, eu quero trabalhar um conteúdo legal pra mostrar pra vocês. Fica alguma coisa pendente. Então eu tava querendo muito um jogo de taça pra tá fazendo, é, compondo a mesa. E também, evidentemente, recebendo os amigos. E aí eu achei uma promoção maravilhosa lá também na Spice. Essa marca aqui é uma marca alemã. Ela tava tá numa promoção mega boa. Taças maravilhosas. Olha que coisa mais linda. Ainda tá suja, ainda tá com etiqueta. Tá vendo? É essa marca aqui, ó. Então, aqui é uma taça de vinho. Apesar dela ser bem fininha, tá? Aparenta ser assim, bem fininha, você vê pelo, pelo formato. Mas ela tem ela uma, uma resistência muito grande, inclusive ao tombo. Essa empresa ela prima pela pela resistência porque a gente faz tintim, né? A gente brinda. Então você imagina você ah tintim você está empolgado hein tintim vamos comemorar e Bleh! quebra, né? Então a ideia é fazer produtos. Extremamente finos, delicados e resistentes. Olha, ele mostra aqui... Olha, você consegue ver que ele fala sobre essas quedas. Então, uma das propagandas é essa. Então, são quatro... Acabei que eu não mostrei, né? Vamos, lá. Então, olha, são quatro taças. Ó, são quatro taças. E essas taças... Tanto uh, na loja física, eu comprei na loja física, quanto na loja virtual, ela está o mesmo preço. R$199,00, tá vendo? Ó? Aqui 199, e aqui está o, o pote de tempero R$19,00. Essas foram as comprinhas que eu fiz. Comprinhas todas muito bem pensadas para que eu pudesse comprar com um preço bom, justificável, né? Se realmente valia a pena. Eu acho que as nossas compras precisam ter esse objetivo, né? Comprar coisas que realmente valem a pena, que você analisou, que você pesquisou, que aquilo é útil. Não comprar simplesmente porque, ah, vou comprar, eu acho que é, depois você pode se arrepender, né? Ih, essa aí eu já tenho, isso não foi legal. Então essa é a ideia, por isso que eu tô mostrando pra vocês minhas comprinhas de make, uso pessoal, casa. É isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de dar um gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. E se inscrevam no canal Mulher Mais 40, tá bom? Gente, um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.